Vamos ver como é que meus meninos é ciumento, gente? Vou sentar aqui, Mas a brigar, querendo ir no meu colo, ó. Gente... Ixi, ixi, ixi... Ciumento, oh, oh, oh. ó. Calma, gente. Calma, gente. Calma. Aí, a briga pra vir no colo. Ó, não quero briga, gente. Ai, tem briga. Lara, não briga. Tem quatro pra todo mundo. Tem quatro pra todo mundo. Sem briga, sem briga, quatro pra todo mundo. Que Tem quatro pra você também, hein, não briga nenhuma. Sem briga, sem briga. Sem briga. Não, bota. Você <sumple> <famously> Ai, ai, ai você briga Não não O que você quer? Pode... Que cara, é carinho. Deixa com ele Ai ai, tá mordendo. Ele. Ai ai. Ai ai. Ai ai. Ai ai. O que, que é isso, gente? Sem briga. Sem briga. Você é irmão. Quem briga, pega no copo. Peguei. Maga... Riqueza, parte de ciúme. Um. Parte de ciúme um, é riqueza. Deixa a Lara aqui. Olha o ciúme da riqueza. Parte de ciúme um, e é riqueza. Uh, uh, uh. Vivi, você tem que ver o ciúme deles. É, Vem, tá pra... Vem cá, meu filho. Vem cá, meu Vivi. Aqui ó, tô dando carinho Todd. Vem cá, Riquelme. Olha, mas que é ciumeira, gente. Ciumeira é esse, gente. Tá um mordendo o outro com ciúme, de cola. É cola, gente, pra todo mundo, né, meu filho? Sem briga. Sem briga. Sem briga por causa de cola. Pode brigar por causa de cola. É. É. É. Eu tô abraçando dos três, ó, pra parar. Agora vai é ser os quatro, ó. Não briga. <risos> Olha a disputa do protocolo. Se deixar a morte até a gente. <risos> <risos> <risos> Tem dois casalzinhos agora. Ai, ai, lá, lá. Amardei minha mão. Ai, mano. Aí quem está pelando? Ai, mano, A Ai, não né, é correto Ai, Ai, gente! É Cade! É Cade! É É Cade! É Mas o que, que é isso, gente? Que briga é essa, gente? Não briga, gente. Chegou o pai, chegou o pai, chegou Ai, ai, ai. Tá brigando com todos. Papai, não briga, seu pai. Tchau, dá tchau. Tchau, mani marinho. Dá tchau, papai. Segura aí, vim. Segura... Quer morder Todd. <risos> Ele tá com ciúme. Ah, não. Morde, não. <risos> Tchau.